então essa parte aqui de pandas que a gente vai ver é para mostrar umas aplicações práticas para análise de dados coisas que vocês iriam fazer em qualquer qualquer projeto de análise de dados e aqui a gente vai é, seguir esse roteirinho né para basicamente pegar um, um novo conjunto de dados e até chegar na parte de manipular e poder exportar ele. Então, tudo isso começa com a gente importando a biblioteca Pandas. É, Pandas é uma biblioteca que é o, o ponto central de análise de dados com Python. Então... Tudo que, tudo que você quiser fazer, começar com análise de dados com Python, não tem outra biblioteca para indicar que não seja Pandas. E aqui a gente faz o import, que é para poder usar essa biblioteca, né, com esse apelido aqui, só para a gente ter como referência a variável PD, seria o módulo, módulo Pandas, como PD para a gente não precisar ficar digitando Pandas toda vez. Aqui já está tudo, eu já, eu já fiz o carregamento de todas as células previamente, já para a gente não perder muito tempo e aqui nessa célula a gente está fazendo o carregamento do nosso data frame o data frame é, ele é essa esse arquivo aqui empresas trabalho que está no que tá no repositório que a gente colocou o link e aí aqui um csv né tem aquele formato tá é, tabular e aí a ideia é trazer exatamente esse formato tabular para um objeto Python que a gente consegue manipular. E aqui a gente já consegue ver esse formato de planilha mesmo. né uma tabela aqui com colunas e, e linhas. E qual é o contexto? Essas são empresas que foram é, autuadas fazendo, é, fazendo realizando trabalho escravo trabalho análogo à escravidão e aqui a gente tem várias várias é, colunas interessantes como por exemplo qual é o, o Senai da, daquela empresa ou seja qual área qual setor econômico ela ela opera certo é qual é o número de pessoas que foram que foram identificadas trabalhando nessa condição de trabalho análogo à escravidão quantas pessoas foram resgatadas então é, qual foi a qual foi a, a o, o município enfim o estado enfim várias coisas que a gente pode operar aqui e esse método aqui um método de data frame por isso que é por isso que tem esse DF aqui, é, para identificar que isso aqui é um data frame. Se quiser, não precisa usar, mas ó, é, às vezes é interessante identificar desse jeito. É o um, da, nosso data frame, né, que é a nossa planilha, e a empresa ele tem o um método HEAD. A gente vê as dez primeiras linhas que tem. Assim como tem o um método HEAD, também tem o um método SAMPLE. A gente pode pegar aqui, no caso... Três linhas aleatórias do nosso dataset. Pode ver aqui que pegou os índices 0 até 9, né? Sempre começando em zero. Então tem 10 linhas aqui. E aqui a gente tem três linhas aleatórias. Pegou a 382, 709, 1335. É, e aqui tem o um método Tail também. É, o RED pega do começo, o Tail pega do final. Isso é interessante para a gente explorar. É, Algumas linhas do nosso dataset, ver o que tem, né? Algumas se pode variar. Se a gente não conhece o dataset, pegar exemplos aleatórios é bem interessante também. Aqui a gente tem um describe, que é um... o resumo estatístico, ou seja, ele vai pegar todas as colunas que são colunas de tipo numérico e fazer com que. E mostra alguns, alguns métodos estatísticos que, for, que possam ser podem ser executados naquelas colunas, né? Como por exemplo, é, o número de elementos não nulos, né? porque pode ter um elemento nulo, que no caso seria aqui um, um não número, certo? E no caso, todas elas aqui tem esse tem um número completo, né? o número de linhas 1.377, que é não nulo. É a média, a média aritmética. Aqui tem tá essa coluna aqui ficou em notação científica. Essas daqui eles são agrupados para um para um, um float, né, que é o, uma espécie de decimal. E aqui é o desvio padrão. Métodos estatísticos bem comuns que a gente vê em, em análises análises exploratórias. E aqui são os quartis, né, junto com o valor mínimo e o valor máximo. E, bom, é o, esse é o primeiro método exploratório, assim além do, dos que a gente viu aqui, de red e tudo mais, que é bem importante. O shape, ele, no, ele nos dá ah, o formato, né? Aqui, número de linhas, que é o primeiro elemento, e número de colunas no shape. Isso aqui poderia ser é, acessado como se fosse uma, uma lista, entre aspas, só que isso aqui é uma, é uma tupla, né? E aí ela tem, ela tem elementos. Eita, isso aqui eu modifiquei, tá? Foi mal. Eu tenho modificado lá embaixo, agora ele pegou o valor modificado. Mas enfim, esse é, aqui seria o... O zero seria esse primeiro e o um seria esse segundo. É, aqui são os tipos das colunas, né? Eu falei ali que, por exemplo, a, a o describe pegava todos os tipos numéricos, né? Aqui, pronto, os int64 são os itens numéricos e os objects são os itens que são categóricos, vamos dizer assim, né? Categóricos, no sentido são normalmente é, strings ou qualquer outro tipo de objeto que não, não, é, não é numérico, ou de data, ou coisa do tipo. Então, também é um, é um jeito interessante de explorar aqui e... Com o método columns, a gente consegue ver quais são as colunas. Quer dizer, com atributo columns. Estou chamando de método, mas isso daqui o nome, nome correto seria atributos. tá é... Aqui, a gente já é, pode vir para a parte de organização dos dados. Onde a gente viu os dados da maneira que ele estava no CSV, né, organizado, e agora a gente quer, por exemplo, ordenar. A gente quer ordenar e esse método sort values ele recebe, ele recebe argumentos. Esse primeiro argumento daqui é um, pode ser uma coluna. Você quer ordenar por qual coluna? O F vai ordenar aqui é, lexicograficamente, né? Então, que começar com A, no caso AC do Acre, né? Vai, vai ser, vão ser as primeiras linhas e depois vai ser, por último aqui. TO, né, do Tocantins. Pode ver que aqui o índice está aleatório por causa da ordenação, por causa da ordenação lexicográfica. É, e a gente pode ordenar decrescentemente também, adicionando um novo argumento, separando os argumentos por vírgula, né, aqui esse argumento a gente nomeia, já que ele não está na, na ordem exatamente que, que ele foi declarado lá no, no Pandas. E aqui a gente está dizendo que a gente quer que ascendente seja falso. Ou seja, a gente quer uma ordem descendente, né, do que o, o ascendente true é o é o padrão, por isso que aqui veio de Acre para Tocantins, agora a gente quer de Tocantins para Acre. Aqui a gente vai executar um head depois de executar uma ordenação. Por quê? O que retorna aqui de, da ordenação do sort values é um novo data frame. Ou seja, a gente pode executar o mesmo método que a gente executava antes num data frame. Então, a gente pode ir concatenando esses métodos. Né? Eu faço a ordenação, depois eu é, executo o red, e assim eu vejo as 10 primeiras linhas só apenas daquela ordem que a gente viu. E aqui a gente pode, é, pode ver que o, o sort values ele aceita tipos diferentes ali de, de ordenação. Aqui, no caso, é uma lista. Nessa lista, a gente pode passar mais de uma coluna. Né? Antes, a gente estava usando um string, que seria uma coluna só. E aqui, ele ordena primeiro por o F, né? a AC, mas depois ele ordena por ano. E aí, vai ter a ordenação lexicográfica por ano. E aí, tudo aqui fica bem... Pode ver a diferença que estava é, aleatório os anos, e agora os anos estão ordenados também. É, rapidinho aqui, indo para filtros. A gente pode querer só observar algumas coisinhas, né, naquele nosso data frame. Por exemplo, tem muitas colunas, eu quero observar uma coluna só. Aqui a gente pode adicionar, é, acessar o, o nome da coluna apenas com ponto e o nome da coluna. Mas, essa coluna pode ser, por exemplo, essa daqui. No, é, número de trabalho, condição, análogo à escravidão. E aí, é, número de trabalhadores, na né? verdade? E aí isso aqui tem espaços, por exemplo. Se, se, se tiver espaços ou caracteres que são complicados, a gente a gente não vai conseguir fazer esse tipo de acesso. E aí a gente pode acessar isso daqui como se fosse um... Como a gente acessa lá os itens do dicionário, né? E aí a gente bota aqui o nome da, da nossa variável, que a gente da nossa coluna que a gente quer, e aqui a gente consegue acessar. Isso daqui, uma coluna de um data frame, é chamado de série. Então, é, é bem importante... No, se for olhar a documentação do pandas, né? Porque uma coisa que a gente encoraja muito é se você está usando bibliotecas de terceiros, ou até do Python mesmo, é, se tiver dúvida, olha a documentação, porque é assim que a gente consegue identificar o que é que. como é que as coisas funcionam. Se você for olhar a documentação do pandas, vai estar dividido entre dataframes e séries, tá? E essa é a diferença. O data frame é a planilha e a série é a sequência de valores. Aqui a gente consegue ver que uma série tem um método Unique, por exemplo. E o é, Unique são todos os valores distintos. Né? O, o KNAI da, das empresas pode se repetir, pode ter mais de uma empresa com criação de bovinos. E aí, aqui só vai mostrar, a, só vai mostrar uma ocorrência de cada. Aqui é útil para a gente ver quais são todas as possibilidades de, de KNAIs que tem. E aqui a gente pode contar... Valores de uma, de uma série. O value counts é um método que é como se fosse uma, é, uma espécie de, de histograma, mas não é. Aí a gente quer todos os é, agrupar por todos os municípios distintos, certo? E ver qual é a contagem, a contagem total de elementos que tem esse, esse município distintos. Você também pode usar Coisas que a gente estava vendo ali no Describe Mas como, como Métodos próprios né? Como mínimo, máximo, mediana Média Mediana e moda não apareciam lá Mas essas outras já apareciam no Describe Aqui a gente pode ver o máximo E aqui A, a gente tem uma, Um filtro Onde a gente está Usando uma condição booleana a gente só quer pegar as linhas onde o F é igual a PE. Então a gente passa isso daqui dentro de colchetes da, do DF Empresas e aí isso seria uma, uma condição a ser aplicada para que você mostre esse novo data frame. Esse novo data frame aqui ele é aquele data frame DF Empresas, mas onde, somente onde essa condição é verdadeira. E aí, só mostra todas as linhas com PE. É, Para chegar, já estou finalizando aqui o filtro, e aqui a gente está fazendo uma nova condição, né? Só que agora é uma condição com maior que, uma condição numérica, né? E aqui só pegando as que tem empresas com número de trabalhadores com condição análoga à escravidão maior que 10. E aqui pode ver que só vai mostrar realmente as que tem maior do que 10. Ano maior do que 2017, mesma coisa. A gente vai ver aqui apenas os que tem maiores de 17. E a gente também pode concatenar filtros. A gente pode fazer pegar aquele data frame que retornou, atribuir a uma nova variável, e aí depois aplicar um outro, uma nova condição a esse data frame que a gente teve. É, e aqui a gente usa o método ponto .head. Outro exemplo também poderia ser pegar isso daqui e fazer uma, fazer um, uma concatenação com o né, dois das condições mas, como está modificado aqui, pode prejudicar a visualização. Tem bem mais coisa aqui nesse, nesse caderno para vocês usarem. tá? Fiquem à vontade de contatar a gente é, por qualquer meio, para que a gente possa, se tiver alguma dúvida, se quiser aprender mais, a gente pode pode ajudar com certeza, mas o caderno ele já está todo comentado, é só abrir no Colab, executar e aí você já vai ver mais ou menos o que é que o que é que deve o que é que deveria estar tá fazendo, tá? E vou vou compartilhar aqui o, o link novamente do vou compartilhar aqui o link novamente do de tudo no, do, do repositório todo e aí vocês conseguem ver lá